O dia na bolsa hoje até que foi bom, mas poderia ter sido muito melhor se não fosse ele. Não, não, não tô falando do Bolsonaro não, dessa vez eu tô falando do Trump mesmo. Pois é, o Ibovespa chegou a subir mais de 2% nessa quinta-feira animada principalmente com a perspectiva de novas quedas na taxa selic, quando no início da tarde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu twittar que irá sobretaxar em 10% os produtos vindos da China, causando um verdadeiro pânico nos investidores mundo afora com medo de uma desaceleração profunda na economia mundial. O Ibovespa acabou encerrando o dia com uma modesta alta de 0,31% aos 102.125 pontos. Já o dólar deu um salto de 0,68% cotado a R$ 3,84. Então é bom se proteger e deixar o seu dinheiro em ativos menos arriscados por enquanto. Pois a chance de acontecer um desarranjo global e você ter um grande prejuízo, especialmente na bolsa, é grande. Nessa sexta-feira, é bom ficar de olho nos resultados da Petrobras, que saem às 10 horas da manhã, e na divulgação pela VIP de mais um índice da inflação, o IPC mensal de julho. No exterior, tem a divulgação do relatório de emprego norte-americano, o Payroll. Que geralmente mexe bastante com o mercado, já que dá uma indicação de como está a criação de emprego e o mercado de trabalho nos Estados Unidos. E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!